Mais... E dali tá que foi o teu trampolim para trabalhar no show de caloros? Foi aí ou é, não? não... É, aí o Silvio Santos me chamou para fazer o show de Calouros. Mas por que? Ele assistia o, o povo na TV? É, o show de calor foi o seguinte: eu, eu, eu, a primeira vez que eu apareci na televisão foi no Cidade Contra a Cidade. Não, no Silvio Santos, diferente. Eu fui fazer uma entrevista, porque era um, tipo um folclore do Rio, e me levaram para fazer uma entrevista no Silvio Santos. Aí o Silvio Santos gostou da minha, das minhas paradas, blá e me chamou para ser jurado dele, na época do Zé Fernandes, da Cid Almeida. Só que tinha morrido um amigo meu na festa. Ih, caralho. E eu tinha assinado o contrato que eu ia fazer o júri. Aí eu fui lá, triste pra cacete. Cheguei lá, não rendeu o que eu tinha o que, eles esperavam sim, que ia render. Sim, sim. Mas eu fiquei, eles ficaram de olho e meia. Aí teve o um programa Cidade Contra a Cidade. Aí o Silvio Santos mandou me chamar, o, a produção, o povo chamar aquele garoto, do Rio de Janeiro. Aí eu fui fazer o Cidade Contra a Cidade. Levei a Xuxa. Aí eu, foi ali que eu conheci a Xuxa. Aí comecei a fazer Cidade contra Cidade, comecei a ganhar uns automóveis. E ali o Silvio Santos me conheceu, e até eu brinco com ele, fala pô, meu irmão, na bancada tinha eu e a Xuxa. Você, com o seu olhar empresarial, escolheu o Sérgio Balando. Você tava tá louco, né? Porra. Porra <risos> Errou, hein? Errou e cheio, né, cara? Aí ele dá, ele dá risada, <risos> Dedo cara. Dedo povo. É, a Xuxa, é, teve é, lá é, do, a Xuxa é, já teve é, lá, é. lá do, do, no Papagaio Falancha, do, no meu podcast. Sei, sei. Aí Aí, com se liga no meu podcast, Papagaio Como Falante, chama? hein? Papagaio Falante, que, dia, que é, dia. Porra, é toda terça e quinta, oito da noite, ao vivo. Boa. É, é, se liga aí, se inscreva no canal aí, que porra, eu quero, Por favor, por favor. Que eu, eu quero ganhar essas placas aqui que nem vocês ganharam boa, aqui. Boa. Ó. E nós estamos chegando é. a um milhão aqui, Serginho. Oh, é, porra, galera só aí. Então, de parabéns, bicho. A ganhamos, câmera é aquela ali. ali glu. Milton já, Franco, ali, ah, ó. Nós já, ali já ali ganhamos duas placas, meu glu. Se inscreva no canal, Papagaio Falante. Aí sim, boa.